É uma honra estar coordenando esse debate de hoje. A ideia dessa série de webinários é entender o mundo a partir do coronavírus, nos mais variados aspectos. Então, nós tivemos coisas que têm a ver com aspectos sociais, econômicos, com aspectos ligados à medicina, biologia, etc. E hoje nós vamos discutir uma coisa que é fundamental, que é entender a história das epidemias. Obviamente, essa não é a primeira nem a última a epidemia, e é importante saber o que foram as epidemias, mais especificamente, as epidemias que assolaram o Brasil. Eu fico muito contente que nós temos três grandes especialistas que vão falar hoje. O primeiro é o professor José Murilo de Carvalho. Ele é graduado em Sociologia e Política pela Universidade Federal de Minas Gerais. Ele tem doutorado na Universidade de Stanford e pós-doutorado na Universidade de Londres. Ele deu aula em várias universidades estrangeiras. Ele foi professor na Universidade Federal de Minas Gerais, onde ele teve ligado à fundação do pós-graduação em Ciência Política. Depois, ele foi professor no UPERJ. Depois, professor na Universidade Federal do Rio de Janeiro. E ele foi pesquisador também do, da Casa Rui Barbosa. Ele, Além de membro da, da Academia Brasileira de Ciências, ele foi da diretoria e uh, ele tem, uh, ele, além de membro da Academia Brasileira de Ciência, ele também é membro da Academia Brasileira de Letras. Ele tem uma série de prêmios que ele ganhou, não vou listar ah. todos, todos eles, uh, entre eles a Ordem, a Gran Cruz da Ordem Nacional do Mérito Científico. Uh, um dos vários livros dele, que chama Os Bestializados, tem especificamente um capítulo que tem a ver com a revolta da, da vacina. O... O próximo conferencista é o professor Sidney, Sidney Chalup. Ele tem graduação em História pela Lawrence University, nos Estados Unidos, uh, e doutora, mestrado e doutorado uh, em História na Universidade Federal Fluminense. E ele foi professor durante vários anos na Universidade de Campinas. Atualmente, ele é professor na Harvard University, mantendo ainda um, um vínculo com a Unicamp, e ele tem vários livros, entre eles, o que nos interessa especificamente hoje, um que se chama Cidade Febril, Cortiços e Epidemias na Corte Imperial. A professora Dominique Miranda de Sá é graduada em História pela Universidade Estadual do, do Rio de Janeiro, com mestrado e doutorado em História Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, e tendo feito um estágio na Ecole de d'Otitude de Ciência Social em, em Paris. Ela, atualmente, ela tá, faz parte da equipe da coordenação das ações de prospecção da Previdência da Fiocruz, uh, e ela é também do Conselho Consultivo da Sociedade Brasileira de História da Ciência. Ela tem uma série de artigos publicados, entre eles, o uh, eu gostaria de destacar, Uh, um livro, A Ciência como Profissão, Médicos, Bacharéis e Cientistas uh, no Brasil, 1895-1935. O lado político da revolta da vacina tem a ver com brigas é, entre né, republicanos é, positivistas que tinha, levava uma campanha muito grande contra Rodrigues Alves, que nunca foi republicano e que foi eleito presidente da República. O contexto era, naturalmente, a cidade do Rio de Janeiro, que era uma cidade é, pestilenta, né? é uma cidade de 800 mil habitantes e marcada por uma série de doenças endêmicas ou pandêmicas. O, contra ela, Rodrigues Alves. Ele teve a coragem de chamar duas pessoas, que abalaram a vida da cidade. Pereira Passos, para a parte da reforma urbana, e Oswaldo Cruz, para a parte da, da saúde. O que o marcava, especialmente entre os nossos médicos e cientistas, era o fato é, de ter passado três anos no Instituto Pasteur. Portanto, eles estavam muito mais próximos dessas pesquisas de microbi microbianas do que os outros médicos brasileiros. isso fazia com que ele entendesse é, muito melhor essa situação. Desenvolveu uma campanha realmente é, é, pesada, é, utilizando, né, o, para o caso dos ratos e dos mosquitos, naturalmente, é uma, um trabalho intenso é, de higienização da cidade, de destruição de cortiços, de entravam-se na casa para de, de, desinfetar as casas, a mandar roubar é, é, é, é, sobretudo na parte dos, dos né, nas partes mais pobres da cidade, cortiços, quer dizer algo que afetou profundamente a, a vida das pessoas, sobretudo das pessoas mais pobres. Então essa epidemia de 1949-1950 Chega quando o Brasil vivia se vivia a crise do fim do tráfico africano, devido à pressão da Grã-Bretanha para o fim do tráfico africano. Então, você tem uma, um momento político em que o tráfico ilegal de escravos que vinha acontecendo desde 1931, quando ele tinha sido abolido legalmente, mas continuou clandestinamente como contrabando, e toda a expansão do café do Vale do Paraíba Fluminense e Paulista ocorreu por meio do crime da importação ilegal de, de africanos para serem escravizados no país, contrariamente à lei de 1831. 1850 é uma nova lei, sob grande pressão da, da Grã-Bretanha, é, que acaba abolindo o tráfico, dessa vez a abolição, a lei é cumprida. E uma, um dos motivos naquele ano, 1850, outro motivo que deve ter influenciado a determinação política do governo brasileiro,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 em número muito maior. A pandemia é, é deixou claro para nós que o mundo não é dos humanos, ou pelo menos não é só nosso, né? ou não é nosso como a gente achava do jeito que, que era. A gente vai ter de ter outra relação então, com os com, com, com humanos, né? com, com, com ecossistemas, porque, sabe, porque é exatamente... É, a, a devastação ambiental, em boa medida, essa pandemia ela tem toda relação, né, com a relação com a emergência climática, com, com, com os problemas, a todo o debate né, daqueles que estão é, é, é, dedicados a. a, a, a entender o que é, né? na fala de muitos, essa nova era geológica chamada Antropoceno. Né? Tem um colega na Fiocruz tratando disso, o André Felipe Cândido da Silva, exatamente dedicado a essa agenda do ano na relação com essa de, das doenças e das zoonoses. Então, a chance de termos uma outra emergência letal, se não fizermos essa, essa, é, digamos, essa releitura do nosso lugar no mundo, né? do lugar dos humanos no mundo, a chance é, é, é enorme. Se o mal é causado... A própria pessoa, problema dela. Agora, se afeta os outros, aí é outra questão. Eu morei na Holanda uns tempos, e uma etnia lá que, por razões religiosas, não aceita vacina. Então, o que, que o governo holandês fala? ah Tudo bem, mas se houver alguma necessidade de vacinar, alguma epidemia, etc., vocês vão ser isolados. Vocês não vão ser vacinados, mas vocês vão ser isolados. Dizer, é um país extremamente tolerante. Como... Eu me lembro a questão do tabagismo. Eu lutei muito tempo com colegas que fumavam nas reuniões e diziam isso, eu fumo porque eu quero fumar, o problema é meu. A, a questão só se resolveu quando começou a se provar a ideia do, do fumante passivo. Isto é, ao fumar, você afetava também o seu, o seu vizinho, o seu companheiro. Aí Então, já não era mais um problema dele, já era um problema coletivo. Se você atinge a coletividade, eu acho que aí, aí é um dos limites que se pode colocar a, a, na, ao, ao direito da liberdade né? individual. Atrás da ideia de negacionismo existem muitas muitas complexidades. Né? Agora, apesar da minha simpatia ser muito menor, digamos, eu não sei eu tenho que fazer um esforço enorme para entender o negacionismo de quem pega, entra no carro e vai buzinar na porta do hospital, ou então quem vai invadir o hospital para descobrir se as pessoas estão morrendo de outras coisas, sei lá o que, que esses energúmeros entram no hospital para invadir, para bacalhar. Então, esse é difícil ter, digamos assim, uma disponibilidade cultural para entender quais são as razões dessas pessoas. Outras são mais ou menos evidentes. Quer dizer, então, é, há, há uma falta de governo no país, né, que faz com que essas... É, se você tem técnicos e, e uma, jornalistas... Uma porção de gente, cientistas, explicando a importância dessas medidas e explicando a dificuldade da situação. E você tem um governo capaz de trabalhar contra seus próprios ministros ou então de, de, de não conseguir ter qualquer política geral de, de dar uma alguma unidade, digamos, à resposta uh, em relação à epidemia, a confusão aumenta e... e e a compreensão de quem precisa avaliar como proceder, se tudo isso tem que ter, ser avaliado do ponto de vista individual, ainda tem o problema de uma mensagem que vem, que vem do executivo que, que confunde, tá? ao invés de, de ajudar de alguma maneira que essas medidas sejam feitas com alguma eficácia.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 As duas posições equiparam. A academia se envolve numa série de atividades, ela produz documentos, ela faz seminários, ela tem uma, produz análises, anais, etc. Agora, essa atividade que está sendo desenvolvida, já é a 13 terceira série dessa atividade, ela tem justamente a ideia de pegar um tema que é atual e que pode deve ser abordado por diferentes ângulos e fazê-lo. É o que tem sido feito e sempre feito de uma linguagem que os cientistas procuram traduzir para um público mais amplo. Né? A Academia Brasileira de Ciência dá muita importância à área de ciências humanas e sociais, e há uma visão muito clara, não só dessa diretoria, mas de outras, que algo como o coronavírus certamente tem implicações sociais, econômicas, históricas, e que precisa ser levado em conta, assim como os grandes problemas brasileiros certamente passam por, também por esse tipo de questão.